Aviso, os personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes e a linguagem obscena não pode ser visto por ninguém.